Olá! Para inserir bibliografias no Word usando o plugin do Mendeley, você deve clicar em Referências e Insert a Bibliography. Feito isso, vai aparecer uma mensagem para você clicar em Insert Citation para a bibliografia ser inserida. Você clica em Insert Citation e escolhe o autor. E clica em OK. E pronto, a bibliografia foi inserida. Bom, é isso e obrigado.